Resident Evil Containment. Aiden Watkins, eu sou sua fã, cara. Eu vou fazer um Aiden Watkins Database. Não, parei. <risos> Não, pera. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos pro episódio 1 agora. Agora eu quero saber o que tá acontecendo. Isso foi por pouco. Quase me acertou. Ah, olha, o Gabriel tava certo. Obrigada, Hank. Obrigado, Hank. Não me agradeça ainda. Você vai se juntar a ele em breve. Eita! O senhor não vai morrer. vou matar o senhor. O quê? Por quê? A Umbrella parece que tá pensando que você é um informante. Então eles querem que eu te elimine. Deus te elimine. <risos> o que nos faz pensar que eu sou um informante? Aí eu te... o Ghost... O que faz eles pensarem isso? Imagina! Claro que eu sou. Isso é exatamente o que você vai me contar, disse o Hank. Vai, desembucha, né? Pense cuidadosamente antes de responder. Isso pode salvar sua vida. Eita! Tem algum, poderia ter alguma coisa a ver com minha irmã ela foi uma pesquisadora neste complexo então foi por isso que você insistiu em se juntar a mim nessa missão oh, wow. quando ouvi sobre a, a, a ligação é, perturbadora eu tinha que tentar salvá-la Acho que o comando não quer quaisquer pontas soltas, quaisquer possíveis pontas soltas. Parece que hoje é o seu dia de sorte. Não me faça me arrepender de poupar sua vida. Eita, calma, Hank. Tá brava? Eu só quero encontrá-la e sair daqui e tirá-la daqui. Ela pode ainda estar viva. Você encontra, depois desaparece. Vamos dar uma olhada no, pelo laboratório. Gente! Ah, agora a gente voltou a controlar o, o Ghost. Ah, beleza. Ah, ele matou o zumbi aqui, ó, pô. Sei lá, tava embaixo da cama e ele não tinha visto? Gente... Ih, eu gastei toda a canção aqui, ó. Vou até guardar, né? Vou guardar por enquanto. Pô, é muito interessante o negócio, cara. Ó, tem que... Tem que ribam pra salvar. Muito bom. É, no infinito não. Acho que era infinito só no prólogo. É, esse lugar é imenso. Por onde, de, é, onde devemos procurar primeiro? Deixa eu ver uh, os quartos privados dos pesquisadores. Podemos encontrar algumas respostas lá. Gente, eu tô chocada em Cristo. É, porque eu desliguei a força, né? Então o Elevators não vai funcionar, Ziz. Tá, vamos lá então, vamos olhar. Obrigada, Mega Sykes. Obrigada pelas palavras, tá junto. Tá, a gente tem que ir. Acho que aqui também tá trancado, né? Que a gente... É, tá trancado ainda. Precisa ah, é do cartão. Então, beleza. Acho que é aqui. Os detalhes, né, Luke? Eu tô espantada também. Até os fãs são maravilhosos. É, vou verificar essa sala. Você olha, você verifica a outra sala. Ele foi pelo outro e o Hank foi pelo um. Então, vamos. Ué, você não ia na outra? Ah, tá, ele foi na outra. Olha o quadro da, daquela sala dos quadros lá. Será que tem algum puzzle aqui? e é a munição, né? Passcode. Não precisa usar. É a máquina do Passcode. Não precisa. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa na estante. Um deles... Um dos livros não está alinhado com os outros. Você vai tirar? Sim! Olha! Olha bilhete escondido uh, estou lutando para escrever este bilhete com, uh, com todo o choque do que está acontecendo do que aconteceu houve um acidente e o T-virus vazou como isso aconteceu como diabos isso aconteceu o sistema de segurança automático foi ativado e selou muitas das muitos dos outros pesquisadores aqui dentro do laboratório trancou, né? É, é tarde demais para tentar salvar qualquer um deles, de qualquer forma. A maioria deles já, é, é, já estará infectado e se tornará um dos mortos-vivos em poucas horas. Não consigo imaginar um destino pior, mas suponho que é, a gente mereça. É, alguns dos pesquisadores remanescentes e eu vamos fugir do laboratório e seguir para a mansão Spencer. Se tivermos que morrer, não queremos que seja neste, nessa tumba escura e subterrânea. Quem sabe, talvez, é, consigamos voltar para a mansão. Consigamos mesmo voltar para a mansão. Então, poderei desfrutar de um último drink no bar, enquanto ouço é, a ela tocando aquele grande piano. Será que é a irmã dele que tocava piano? Gente, que maravilhoso! Esse file já deu uma surra nos files do Village, né? Só esse file aí já já deu uma surra. Não! Eita, caceta. Será que era o John? Será que era o John? Era o John! O que você fez? Ele estava infectado. Mas ele ainda era humano. Por quanto tempo? Ele eventualmente se transformaria. Melhor cuidar disso agora. Nossa, Hank, como você é frio. Talvez a gente pudesse ter salvo ele. Esqueça isso, foque em salvar sua irmã. Você encontrou alguma coisa na outra sala? É, encontrei um bilhete. Sim, encontrei um bilhete. Bilhete. Diz que alguns pesquisadores fugiram para a mansão Spencer. Então esse é o nosso próximo destino. Vá na frente, eu te encontro depois. Eu tenho alguns, algumas, alguns negócios não, é, inacabados aqui. Hank, você tá com cara de quem vai aprontar. Chave do heliporto. Eita, tem um instante ali. Será que esse daqui era o John? Deixa eu ver. Ah, não dá para verificar o corpo. Parece que alguém usou isso recentemente. Não dá para empurrar? A gente vê um instante e já quer empurrar, né? <risos> apagar a luz? Não, porque da discussão nasce a luz, então tá. Ai gente, no meu red não esse aqui é o John, tá? É isso. E com a voz do Ben. Ah, os da Manson e Spencer são os zumbis que estão lá? Sim. Tá trancado, então vambora. Sim, porque lembra que tinha alguns pesquisadores na mansão, né? Tá. Então, vamos lá, né, gente? O Gabriel falou que o canon é a gente que faz. Exatamente, então. Este é o meu não Tá trancado. Precisa dar chave, então tá. Ui! Ui! Tá. Ah. Uh, Os gráficos de Resident Evil antigos nas cutscenes 2 e 3 lembram as animações da Pixar, disse o Over. Não, acho que não, Over. Bateria sim, eu olhei errado aquela hora, tá com a bateria sim, ó. O Aiden pensou em tudo, gente. O Aidan é fazer um Aiden Watkins Database. <risos> Maravilhoso! E de novo, não quebra o Canon, cara. Tipo, poderia ser facilmente incluído no Canon esse, esse, esse fangame, cara. Maravilhoso. Vamos descartar a chave. Boa, agora a gente vai lá para a mansão. Ó, tem os cachorros da dona Clotilde. É você, Satanás. É você, Satanás. Então, eu acho que tem que vir por aqui, Ah, a gente passar pelo subterrâneo. e tem Hunter, será? E quem liberou os Hunter foi o Wesker. Eita! Esse lugar está cheio de gás tóxico. O filtro da minha máscara de gás não vai me proteger dele. Tenho que voltar. Ih! E agora? Joga na mão e joga fora. Encontrou um caminho para a mansão Spencer? Sim, mas a rota está cheia de gás tóxico. Vamos precisar encontrar novos filtros de ar para as nossas máscaras de gás. Pode ter algum lá no laboratório. Certo. Vou voltar e procurar por eles. Aqui, pegue essa chave. Pode ser útil. Ó, oh, o Hank ajudando, cara. O Hank tem coração, tá? Sim, quero essa. Essa é a Master Key, né, Hank? Mas tá bom. Tá, beleza. Obrigada, Leon. Obrigada pelos 11 meses de sub. Tamo junto. Tá, então vamos voltar lá de novo. Põe casaco, tira casaco. Eu gosto. Eu gosto porque é backtracking delicinha. Backtracking delicinha. Então vamos. O Vinho falou que já tá apaixonado por um game. Nossa, eu tô. Nossa, eu tô em. Em deleite aqui. Vocês não estão entendendo. Uh, da sala de conferência, não é essa sala já aqui. Então, vamos lá. Sai daí. Não. Tem um aqui. Oh. Ah, não tem. Vou passar. O Lucky falou, é o mesmo sentimento de ver um Resident Evil novo? Sim. Sim, total. Total. Os fãs fazem tudo mesmo, né, gente? É inacreditável isso. Oh, mais um file é, bilhete do engenheiro memorando do engenheiro o complexo é, foi trancado pelas últimas duas horas e as coisas estão bleak parecem meio obscuras talvez né? Uh, uma das chaves deste complexo está armazenada nesta sala, mas o interruptor está coberto com um painel de metal que que está destruído Uh, se eu tivesse minhas ferramentas, poderia facilmente remover o painel e pegar a chave. É, eu estava trabalhando na sala de força, fazendo manutenção nos geradores de força, é, quando ouvi o alerta de emergência. Mas quando ouvi o alerta de emergência, corri o mais rápido que pude, deixando minhas ferramentas e é, meus itens para trás. Os outros querem que eu volte e pegue minha caixa de ferramentas mas não de jeito nenhum que eu vou voltar lá. Aquelas coisas estão começando a mudar. Costumavam ser lentas e estúpidas, mas agora estão ficando rápidas e espertas se quiserem a chave. Então eles vão lá e peguem eles mesmos. Será que tem Crimson Hedge nessa versão? Meu Deus! Essa aqui, ó, esse é o painel. Tá, a gente tem que pegar a chave de fenda. Projetor. Sujo de sangue. Tá bom. É de fã, o Blacken. Esse trabalho aqui é de fã, acredita? Os fãs são maravilhosos, né, gente? Tá, tá. Vamos lá na sala de força agora. Eita, um zumbi. Aqui. Tá. Beleza. Vambora. Obrigada, Nebip. Obrigada pelo sub. Tamo junto. Tá, chegamos na... Eu queria um Ink Ribbon. Gente, eu acho que eu vou, eu vou acho que me curar. Ah, o time é meio perigosinho, né? Ah, eu não vi o zumbi aqui! Pô, Ghost, você tava na frente do zumbi aquela, né? Pô, o Ghost tava na frente do zumbi, pô? Aí, aí você me quebra, amigo. Ele colocou Prince on Red. Meu Deus! Meu Deus, que maravilhoso! eu tô chocada em Cristo! Não tá perfeito, uma pumba? Não tem uma senha. É, tem que ter senha. Ó oh, a, a chave que você queria. Era essa peça que você queria? Gente, que maravilhoso! Que maravilhoso! Nossa, velho! Não morreu, não? Ah, ele bugou ali! Vambora, vambora, vambora, vambora. Opa, tem esses três aqui, muito bom. E muniçãozinha também. É, ele deve ter usado os quimeras mesmo, LF, é. o modelo dos quimeras. Dos Aí eu, eu não, que não precisa usar. Então vambora. Obrigada, Bob! Obrigada pelo resub. Vambora, vambora. Vai que tem mais, né? Quer tentar passar aqui. Ui! Ai, ai, ai, ui, Tá. Tá. Pra cá. Tá, aqui eu matei o Zumba. Não! Não! Valeu, Matheus! Obrigada pela raid! Tamo junto! Galera, não esqueçam de retribuir. Ah, morreu. Eu estou apaixonada por esse jogo, gente. Eu já vou me curar. Bomba, vou me curar de novo já, mano. chegando aí, gente, uh, a gente tá jogando um mod de fã, fan, um fangame, chamado Resident Evil Containment, que é inspirado no Resident Evil 1. Sala de operação. Vamos lá. Que tá sensacional, gente. Os fãs fazem tudo mesmo. Os fãs são maravilhosos, são perfeitos. É, tipo... O Davi falou, Resident Evil, pra ser bom, precisa de pouca coisa, né? Fantástico, É, É o básico, sabe? Sabe o famoso arroz com feijão bem temperadinho? Pois é. Os caras querem insistir Eita, que nojo! Tá, calma, calma que eu já vou. Nossa senhora. Um corpo. Metade de um corpo devorado está em cima da mesa de operação. Ai, vou ter que matar esse zumba, né? E o outro ficou lá comendo nada, né? Ai. Morre! Morre morto. Matei o morto. Sair daqui. Ah, o outro caiu. Morreu. Ai, minha munição. Preciso de munição. Não, maldito! Droga. Eu vou salvar, gente. Ó, oh, não tem aquele puzzle do do gás nessa sala, que ele tirou. Vai entrar no duto de ventilação, vou. Ai, munição, glória a Deus. Exato, Davi. Pelo menos ele morreu com pisão, né? Exatamente. Algo está escrito na parede em sangue. Ele não vai desistir facilmente, nem na morte. Encontre-o, mate -o. Encontre seu corpo. Itapola! Itapola! O oh, louco. Não, Vini, não é, não é de brasileiro. Esse mod não é de brasileiro. Gente, eu vou salvar. Vamos lá onde está o corpo do John, daquele que eu chamei de John. tem um corpo também, mas não, nada acontece feijoada com este corpo. Vamos lá no corpo do John. Olha, ah, ele voltou. Eita, será que era aqui mesmo? Estou com pouca munição, John, me ajuda. Eita! É. A dica foi boa. Não era aquele corpo, mas era esse corpo. Muito bom. É gata. Muito bom. Gostei da dica. Não era aquele corpo, mas era o corpo do John. Do John. Dá pra checar o item? Chave para acessar. Ah, podia ter o nome, né? Do dono da chave. Aí podia ser John. Ah, para mim é o John esse corpo. Tá, aí tem que vir aqui agora. Muito bom. A Borteira falou: já achei melhor que o Village. Ah, eu também? Eu também. Não tem nem comparação. Muito melhor. O Jão é o Jão, né, gente? Este laboratório é onde eles desenvolviam experimentos. Tem muitos equipamentos de segurança por aqui. Então deve ter alguns filtros de ar aqui. Eita, meu caceta! O que é isso? Filtro de ar. Droga, só tem um aqui. Melhor voltar e relatar ao Rank. Ai, fica aí, bicho. Fica aí, bicho. Ah! Oh! O machote, que delícia! Ah, mas aí, né? Porque o jogo tá... Estranha, a criatura está aqui dentro. Computador usado pra pesquisa, não tem força, né? Que a gente desligou a, a energia. Nada útil. Então tá. Vamos então, embora, moçada. <risos> Davi, se você conhece esse dentivo, sabe o que vai acontecer com esse bicho. Eventualmente ele vai quebrar esse negócio. Uma hora vai acontecer. Bora, vamos lá. Vamos lá falar com o Ranger agora. Agora sim. Achamos a peça que nós queríamos. Ai, ah, eu amo esses clichês de Resident Evil. Tem um bicho dentro de um tubo. Você encontra uma shotgun. Você sabe que uma hora esse bicho vai sair de dentro do tubo. Amo. Encontrou os filtros de ar? É, temos um problema. O gosto chegou então. Tem uma notícia boa e uma ruim. Só tinha um. Qual que é a notícia ruim? Eu só encontrei um. Qual que é a notícia boa? Essa era a única notícia ruim que eu tinha. Talvez tenha um jeito de limpar a caverna do gás tóxico? É possível. É possível. Deve ter algum tipo de ventilação, de sistema de ventilação. Então leve o, o filtro de ar e vá verificar. Me contate por rádio quando for seguro para entrar, beleza? Tudo sobra para o estagiário, né, gente? Tudo sobra para o pobre do estagiário. A gente tá, já tá no, no inventário. Já ai, meu cacete! Aqui ó, tá... acho que nem dá né para mexer na preda? Deixa eu ver. Ai meu deus! Ui. <risos> Claro. O que é isso aqui? Chave do subsolo Olha yeah. Muito bom Ah, precisava da chave Olha aí, tá vendo? G gênia Aão um, um, um, acabou minha munição. Eu vou salvar. Eu hein, tá. Vamos salvar aqui. Tá, vamos salvar. Na verdade, acho que eu vou levar aquele, aquele spray, cara. Eu vou levar. E eu vou com essa 12 aqui. O, do o DCO falou que os túneis estão com o filtro do Resident Evil 5. Verdade, né? Ele tem um filtro desverdeado, né? é isso aqui. Ó, no jogo original eles não, não tem né isso aqui. Isso aí é ele que adaptou hein. O Ghost relatando os abusos para choquei quando acabar a missão grave. Estagiária é colocado em condições insalubres e excesso de trabalho sem sem direitos justos. Opa, ali tem um, não tem a preda, deve ter algum item aqui. Tem. Não. Não, gato. O que, que eu fiz? Pera, pera, gente eu Apertei errado o bagulho aqui. Não, pera eu. Oh! Calma aí, cara. Calma aí, pô. Calma aí, pô. <risos> Ghost correspondente da choquei. Olha só que bosta, hein? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda no laboratório da Umbrella. Tá, vamos ter que encontrar a válvula a válvula. O que temos aqui? Painel de controle para o gerador de força. Tem um, aviso de, é, tem um aviso, uma placa de aviso. É, o gerador de força pode causar, fazer a caverna colapsar. Vocês colocaram o gerador de força na caverna? É o símbolo de pré, <risos> Exatamente. Opa. Carta do pesquisador. Eu e um grupo de outros pesquisadores conseguimos fugir do laboratório e estamos seguindo para a mansão Spencer, infelizmente alguns do grupo já estavam infectados e se transformaram. O grupo foi tomado por pânico e muitos é, se dissolveram em pequenos grupos enquanto tentavam fugir de serem devorados vivos. Durante o pânico alguém estragou os tanques de gás e liberou gás tóxico na caverna. Eu e outros dois nos ferimos, estamos feridos é, em um em um beco sem saída nessas cavernas. Mas é tarde, mas é muito tarde para voltar atrás. Já posso sentir os efeitos do gás tóxico no meu corpo. Só desejo que pudesse te, é, que pudesse ter te visto uma última vez. Pesquisadores do laboratório. Parece que sufocaram com um o gás tóxico. Que dó. Aqui, ó. É a válvula. A rank. Morreram agora. Agorinha. agorinha. Acabaram de morrer. Bora. É isso aí, vambora. A porta não abre. Ah, é, porque do outro lado tá tudo cagado, né? É aqui. Acho que tem que voltar lá onde tinha pedra. E girar a Crank, né? Pra pegar a válvula, né? Calma aí! Porque aqui tem que pegar a Ó, oh, deixa eu ver... A valve handle. Essa é a Crank, essa não é a Valve handle. Ai! Ô, praga! Morre, praga! diabo foi isso? É a pergunta que estamos nos fazendo, Ghost. Tem mais alguma coisa aqui embaixo. Ai, meu Deus. É, Brasil. Deu ruim. ruim. <tos> Isso que a caverna pode colapsar a qualquer momento, né? E olhar se ele não colocou uma saída aqui, né? Ele não trocou. Talvez a gente ir rodando três vezes na verdade, a abertura tava ali. A espada falou que é a Lisa Trevor. Será que o cara conseguiu colocar a Lisa Trevor? Tá, vamos lá. Foco. matar o bicho. Julia. meu Deus, tá, vamos, tô no danger, tô na merda, sim, aquelas coisas devem ter escapado por aqui, escapado daqui, Jesus, não tem nada, então dá Tipo esse jogo aqui. Esse jogo entrega muito mais do que muito jogo novo, cara. Sabe? Não. é aqui mesmo. Pior que. Ai, ah, é só tomar um. Lascou. Não. Jesus. Ah, tá. Ele usou. Ele mesmo usou. Parece que o gás está começando a limpar. Hank, é o Ghost. Tá ouvindo? Alto e claro. Qual é a situação? É, limpei a caverna do gás tóxico. Então é seguro para entrar. Entendi. Estou a caminho. Tá, e aí? Agora ferrou, cara. Se eu sair daqui, eu morro. Se eu sair daqui, eu morro. Eu vou falecer. Ah! Bom trabalho. Agora podemos ir para a mansão Spencer. Na verdade, tem, tem uma coisa que precisamos fazer antes. Que? Precisamos restaurar o, a energia dos elevadores do jardim, do elevador de jardim. Tem um gerador de força, mas é perigoso usar. O que, que você quer dizer? Tinha um aviso que, que dizia que poderia é, deixar, deixar a caverna instável. Por isso que foi desativado. Aqueles elevadores são a única, o único caminho para a mansão. Acho que não temos muita escolha. Certo. Então, bora. Só que eu tô no danger, Amori. E aí? E aí? Como é que fica e aí? Então, vamos, né? Eu vou salvar, mas eu tô no danger, né? Mas eu vou salvar. Mesmo estando no danger. aí <ia Display> <Okay>. <yerde> Rank me ajude, né? Tomara que o rank me ajude. Ah, os bichos fugiram. Vira o rank e já ficaram com medo. Entendi. Tenda Eu. Tá, aqui eu já peguei, então vamos. É. É, os bichos já ficaram com medo do rank? beleza. o que, que tem aqui? Este portão não leva para mansão. Não preciso vir por aqui. Tá. E ali, Toca a bateria. Ah, é tem que restaurar a força aqui, então, beleza. Tá. Então vamos lá com o Hank lá na, na, no gerador. os bichos, então. Ih, vai usar? A força foi restaurada no jardim. Boa. Agora podemos usar o elevador para chegar até a mansão. Vamos sair daqui antes que sejamos enterrados vivos. Então vamos. pelo subsolo. O subsolo ia estar todo destruído. Essa foi por pouco. Não consigo acreditar que o rank está... Tenho que correr, tenho que me apressar e ir para a mansão. Não vou perder ela também. Oh, yeah. ah, não, não é canônico não, Paula. É de fã mas a gente estava brincando, tipo, ah, no meu no tarará, no meu cânon aquele ali era o zumbi John, sabe? <risos> Mas não. Não tem uma ervinha nesse lugar. Ah, então não precisa entrar aqui também. Também, Camui, Não pode ser Kanugi também pelo fato dele matar geral no laboratório. Verdade. Verdade. Olha, terminamos mais um capítulo. Gente. gente, eu amei. Eu amei. Eu estou apaixonada por esse jogo. Simplesmente apaixonada por esse jogo maravilhoso! Ou, oh, uma hora, tá? Foi uma hora de gameplay, tá bom pra você? É... Muito bom. Obrigada por jogar. Eu que agradeço você por ter feito esse jogo.